Olá, aqui é o Daniel e esse é mais um vídeo de psicologia. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a importância dos números e dos prazos. É muito comum ouvir, até pelo, por estar no papel de psicólogo, é, muitas pessoas com o desejo de mudar e muitas pessoas é, reclamando de diferentes pontos da sua vida que não estão muito legais. Então, normalmente elas chegam com uma demanda... É, Sempre focada no negativo e muitas das vezes eu tento passar isso, eu testo passar isso para o positivo. Né? Mas o mais importante disso tudo é, não é só simplesmente o fato de você colocar para fora algo que está te incomodando, mas você colocar um prazo para que você possa alcançar esse resultado, um prazo para que você possa alcançar a, a transformação, a realização é, do que você quer fazer de verdade. Né? É, Há bastante tempo atrás, no início do ano, e olha como essa questão dos prazos, elas são importantes, né? No início do ano, eu tava pensando em fazer uma viagem, eu tava pensando é, em ir, ir para Cancún. Na verdade, essa vai ser a minha primeira viagem internacional. E eu fiquei até, de uma certa forma, um pouco receoso. Pô, vou não vou? Será que é o melhor momento de ir? Será que não é? E tal. E eu tinha colocado, pra mim, um deadline como se fosse maio. E, enfim... Nessa questão de ir, não ir, de ir, não ir, surgiu de fato uma oportunidade agora de ir em maio. E no início eu fiquei, caramba, eu tenho tanta coisa para resolver, caramba, será que é o melhor momento e tal? E enfim, pelo fato de eu ter definido o deadline como maio, a minha negociação interna... Para fazer com que isso se cumprisse em maio, acabou sendo muito maior do que outros pontos também que precisam ser resolvidos. Então, o que, que eu quero chegar nesse ponto? é Para você definir prazos na sua vida, prazos de coisas que você vai realizar, e você de fato cumprir e respeitar esses prazos. Seja para qualquer coisa. Então, eu quero emagrecer, sei lá cinco quilos. Defina um prazo para isso. Eu quero, sei lá, gravar vídeo todo dia para o YouTube. Defina um prazo para começar isso. Né? Eu quero fazer uma viagem. Defina um prazo para isso. Né? Eu quero, sei lá, passar num concurso público. Defina um prazo para isso. Porque normalmente as coisas sem prazo elas tendem a não acontecer. Até existe um efeito muito forte que muito provavelmente você já usou na faculdade, já usou no seu trabalho, na escola, enfim, que todas as vezes que uma data está próxima de entrega, de uma prova, de um trabalho As pessoas magicamente elas conseguem dar o seu melhor E elas conseguem é, entregar algo que até então Durante vários meses não havia sido feito Então se você hoje tem dificuldade para mudar alguma coisa na sua vida Talvez esteja faltando prazos para que você possa cumprir o seu objetivo Então a dica do vídeo de hoje é que você possa colocar prazos em tudo que você fizer ah, Prazo para, sei lá... Uh, comprar roupas, roupas novas, prazo para começar a estudar algo novo, prazo para terminar um livro, prazo para tudo. Porque a tendência natural do ser humano, todas as vezes que a gente não tem um prazo, a nossa tendência natural é procrastinar o máximo possível. Então... Uh, como eu coloquei um prazo até maio fazer a minha primeira viagem internacional, ela vai se cumprir, mesmo com um friozinho na barriga, mesmo uh, enfim, com outros tipos de coisas que eu preciso organizar e que eu não tinha tempo para fazer e tal, mas eu vou cumprir o prazo que eu havia determinado. E talvez pra você, o que está faltando? O que, que você quer realizar e que você não consegue? Você está colocando prazo nisso? Então, se você não tiver colocado um prazo ainda nesse ponto que você quer realizar, depois que você assistir esse vídeo, pega aí um papel uma caneta, ou um, sei lá, o seu notebook ou qualquer outra coisa que você ache muito bacana de, de se controlar, de se organizar e coloca um prazo em cada um desses itens. Eu tenho certeza absoluta que com um prazo, com um deadline aí definido, uh, esse projeto que você quer realizar ou essa meta que você quer alcançar, ela com certeza vai se cumprir. Durante vários anos da minha vida, só para finalizar, eu nunca tive o abdômen trincado. E se você acompanha os vídeos antigos, você viu que eu e o Dan e alguns outros amigos, nós participamos de um desafio do abdômen trincado. E o porquê, depois de vários anos, acabei conseguindo fazer isso? Porque tinha um prazo, o desafio tinha um prazo para ser cumprido. Então, graças ao prazo, eu consegui emagrecer 10 quilos e consegui trincar o abdômen. Então, o que mais está faltando na sua vida para você conseguir realizar? Será que é, às vezes... É, é, será que as coisas são tão difíceis quanto elas parecem? Ou será que, talvez pela ausência de um prazo, é que você não está conseguindo fazer isso no tempo exato? Beleza? Então, se você gostou do vídeo de hoje, comenta aqui embaixo, curte, compartilha. Eu quero agradecer os novos inscritos do canal. Estou muito feliz, o canal vem aumentando o número de inscritos a cada dia. E caso você tenha alguma sugestão de vídeo também que você gostaria que eu falasse, coloca aqui nos comentários que vai ser um grande prazer gravar um vídeo especialmente para você. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, então coloque prazos em tudo que você fizer. Um abraço!